Damos as boas-vindas a todos e esperamos que fiquem para amanhã ou que se não ficarem que voltem apesar de chover e que voltem no próximo fim de semana porque vamos ter ótimas sessões. Esta sessão é uma sessão para mim muito especial porque sou completamente fã dos dois que aqui estão, Matias Enar e Valério Romão. Um, posso dizer que em relação ao Valério eu vi-o crescer como escritor. Ele escreveu um, três romances de uma trilogia chamada Paternidades Falhadas. O Mathias Henar. Um, Nasceu em 1972, portanto é basicamente um rapaz da mesma geração que o, o Valério. Dos livros que ele escreveu, que são mais do que estes, mas dos livros que ele escreveu há três traduzidos, em, e, traduzidos e publicados naturalmente em Portugal.